Como é que é pessoal eu sou o Spartini muito bem vindos a mais um Episódio de DREAM ALONE Ora está todos hoje. Continuamos aqui com o nosso pecanote um, Deixa-me ver se eu consigo por isto aqui mais, mais coisas Não dá para pôr mais claro Eu já sei que eu não vou ver nada que na última vez eu estava a desculpa Isto existe não bem nada vamos continuar Continuamos aqui com o nosso amigo um, Já pelo que sabemos é o único que não vai ou oh, não está a entrar em coma um, estamos ainda a tentar encontrar a tal bruxa o uh, eles lico sempre muito preocupado com a sua cara é muito preocupadinha boa estás a, estás a trabalhar bem ora temos que de... ah, estar sempre aqui muito atentos ao chão o que é isto a um alien? Ah, que cheiro! Ah, pois é! Toma, camelo! Ok, vamos então. Ui, ui, estupi! Estupi! Oh oh oh! Oh oh! Está para saltar por cima destes cais? Acho que não! Pera aí, mas posso assim? Queres ver? Queres ver? Queres ver? Mas para você! Oi! Oi! O não veio até aqui, foi não? Que merda! Aquela vinha? Já podíamos ter empurrado mais. Ah, não interessa. Vamos lá tentar novamente. Vamos tentar novamente! É. A ela lá, isso aí sim, um bocadinho. Mas não se vê nada, pá. Também tá bem escuro isto. Joguei é muito giro, mas é muito difícil de ver. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vou soltar já por aqui. Ah, não acontece nada porque não consigo. Não consigo. Isto. Outro. O <risos> que que aquela é merda? Melgas? Melgas? Okay. Hum, chupam logo assim instantaneamente Eu morro Ok, então não posso ir por ali, né? Tenho mesmo que ir lá abaixo Ok Vamos lá Vamos lá saltar por cima do gás Empurrar aquela cena e tal E tal E tal E uh. Boa, boa. Vai, vai, vai, vai, vai. Consegues, tu consegues. Pá, não venhas até cá. Não podes vir até cá. Vira, vira, cabrão. O que eu faço esta merda? Será que tem coisas para usar daqueles, não? Para mudar o mundo? Tu será que consigo saltar de volta? Ah, e se eu for buscar aquela... Stop it. Pois, pois é. Vocês lembram-se daquela coisinha que estava lá em cima. Pemba, Vou te fazer como é que é. Ok. Uh, vamos aqui buscar isto. Empurramos lá para baixo. Ui, ui. Calma, não caia hein? Ok, empurramos para aqui. e Ficas preso, otário! <risos> boa! Não sei se queres ser o jogo ou o gajo fica mesmo preso. Ok, mas assim já temos... espaço ali para saltar... para estúpidas. Olha aí, boa! Oi! Ah, pensei que ia Ai ai agora o gajo está preso e... Só que morro. Pois, caralho! Sem pá! Cá merda. Final o nosso truque. Foi muito mal feito. Mas eu consigo saltar só tipo por cima do gajo. Aparecia parecia que não dava. E por cima deste não dá de certeza que o gajo é grande só fora. Vamos lá tentar. Pois ó, eu é sou muito abaixo. Mas se calhar ao contrário eu consigo, não é? Se eu vier assim, empurrar um bocadinho E agora... Ah, ok, ok então é isto Agora deixa o gajo vir Vamos lá um bocadinho Como é a descer Conseguimos saltar por cima do gajo Pois é De onde ter dito De onde dito Ok Boa boa, agora temos que empurrar. Muita focha, muita, muita. Ok, ok, sem stress. Ah, em princípio já dá, não né? Deve ser necessário. Ah, aquilo era. Oh, graças. Oh, graças. Que estúpido. Merda, merda. Oh, que coisa da prima. Afinal, aqui eu tenho seu propósito, nem. Né? Estúpido! Ok. para é Agora que já sabemos. Se correr tudo bem. É fácil. O problema é que nem sempre corre bem esta merda. caneco. Ok, então eu preciso de. pôr esta plantinha ali. É, é, é isso é, ok. Que porcaria pá! Já viram isto? Ok oh, que é merda! A sério? Hum, que nervos! Mas há bocado como é que eu... Espera aí, há alguma coisa que não está bem. Está bem, eu estou a ficar me me mesmo chateado. Também esperei, há bocado eu conseguia. Subir cá para cima, não? Não, caraças. Como é que eu fiz isto? Esperei que viesse ali o. O estúpido não vem agora? Ah, já vem. O quê? Esperei esse. Pois, assim já dá. Sim, já dá. Queira é que é essas? Coisa da tua prima, pai. Apertei ah, tantas vezes no mesmo jeito. O que é estúpido? Uh. Ok. Quero-te aí, boy. Uh. Este será aquele aquele miúdo ao início mostrou que comeu lá da.. do biscoito ou o que é que foi lá da bruxa má. Dar é o gajo, não é? Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Ui não... Deu! Deu! Temos que esperar, não dá para vir para aqui para devia ser aquela estúpida daquela planta Mas a gaja fica ali à beirinha pois eu não consigo subir Pode ser? Oh, tu que tu também és lento Esme, me scupa. Nossa Nem sei o que é que tu és, um caravelho. ser hein? Vamos lá Pelo menos esta parte já está, A é, um fim de 10 minutos Conseguimos passar aqui uma, uma coisinha e tal Bomba Ai, que só Por pouco Pat, a saltarem? Eu salto. Temos morrer, olha. Temos pena. E vai, estamos aí muito bem. Ainda morremos uma vez. O que é que isto afastou? O que é isto? O que é isto? Mas o montante. Oi, oi, oi, peraí, peraí, peraí, peraí. Ah, era ali o gajo que estava a encolher a parede. Cabrão, ó. Ah? Olha, se eu não tenho ido sempre a correr. Estava ali atrás, preso, esse. É ah? o que Hã? Passas por isso? Ah, vejo passas que, que giro. Ok, vamos lá tentar saltar por cima deste estúpido. Pumba! Pumba! Camelo! Tudo bem, é? Vou aproximar, ok. É porque não há nada. Oh, bicho. bicho do mato. Espera aí, não tenho nada daquelas coisas para passar. Coroços, como é que eu vou passar aquilo? Se eu não corro, não salto, não, não tenho poder? Hum. Será que há cá aqui alguma zona para eu apanhar aquilo? nada... Ui, que me limpando os que What? Ok... Está bem... Está tudo bem, está tudo bem... Mais um bocadinho à frente... Bora! Bora, bora, bora... Nossa, acertou-me, Ui, ficamos logo aqui... Ah! A sangue. Ei. Ei, azulcadinho. Uh, uh, Oh, man. oh man. Sou uh, que é isto? Okay. Não dá a ver... Tu como não nos calcanhares? É ah, merda! Espera, espera, onde é que estamos? Ok. Posso vir para aí não? Não posso vir para lado nenhum? Como é que eu... Ah, por aqui. Não? Como é que eu saio? Deve ser aqui, não era? Já posso descer aqui ou não? Carregar nos botões todos não dá nada. Vou enganando-me na porta. Oh! Caraças! Espera aí, aí. Tem que haver aqui alguma coisa, pá! Alguma coisa gira. Pois, esta porta está fechada. Tem que ir por ali. Ok, temos que voltar atrás. Certeza que falhei ali alguma porta. Já levaste com isto a troco? Espetáculo! Ah, está aqui mais portas. Olha, esta eu vou para ali. Esta eu vou cá para baixo. Ok, esta volta atrás e esta. Vai para onde? Sítio novo. Muita porta. Oh, oh, oh. Esperto. Mesmo esperto, pá. Não, não. Aqui não me tocas, não. Oi, pera espera, espera. Já estás. Não vale nada, pá. Então. Parece porquê e estávamos vamos entrar no novo mundo. Que é isto. You now have a power to create clones of yourself. Remember, every clone will stay only for a short time, then perish forever. C, C ou Y. Pode ser Y. Ok, vamos ver. um monstro usar o clone. Ei! Olha aí! Olha aí o clone! Então mas o lugar não faz nada no clone! Não faz nada! Não faz nada o clone! Ok. Ih cabrão, pô! Vindo uma égua! Ok. Vamos lá pegar aqui o meu clone. Tá bem, já sei que tenho. Put a creation, A power of creation. Okay. Um, mega fascist. Hey, hey, hey, hey! ha! <laughs> Stupid! Opa! Ui, presto! Pos saltar, Oh outra vez! Oh. Olha aí, olha aí, fica aí. Fica aí a brincar com o gajo. Oh que merda, já fui. <risos> já continuamos já lá de cima ou oh. temos que ficar abaixo oh, outra vez? Oh! Ok merda. Oh, mas como é que eu como pois? Pois não percebo. Não percebo. Ok Every clone will be safe for this time and the power is forever! Ok. Vamos então fazer aqui. comer a clone. É para o gajo ir sempre a andar e a gente poder ir. para cima. Ai, que medo do João. Ora. Consigo ver o outro gajo? Não. Já consigo. Oh, escarabelho! Ha! Fica aí, fica aí a brincar com ela. O meu. estúpido. Estúpido. Estúpido. Morri ou não? Ganhei, Diver. I'm a diver. Estúpido pá. Nem a vazou também o é um miúdo, não é normal que começava a nadar, Ia saber que se estava de morrer. Pronto, tudo bem, tudo bem. Ora. Hehehe! <risos> Gonna beat you now boy! Olha lá, olha lá, olha lá! Pumba! Pode! Ok! Já temos por aqui para o outro estúpido! Anda escravelho! Demorou vale tanto tempo! Lento-me ao caraças este, o botinho é, parece um bocadinho mais rápido, se calhar a mesma velocidade, não sei. BUMBA! Tente vou pôr aí sombras para brincar, queres brincar brinca capelinha. Baita tralito, não sei se tu tens, mas olha, temos pena. Vamos embora. Vamos para ali? Não vejo nenhum crocodilo que come? Oi! Oi, oi! Espera aí, espera Tiro. Já não vai dar nada, né? Ui! Garrotei! Oh, caraca! Espera, então tem que começar o quê? Por o gajo quando vier lá em cima, ou tipo a metade? Ok. Toma! Toma, boa! Oi, parece que aquilo ali dói. É melhor não ir lá acima. É melhor não ir lá acima. Ui. Oi, não, queria ter saltado. Podia ter saltado. Posso assim ir? Não posso. Pô. Oh, que a merda, não podia ir! Não podia ir! Não podia ir! Oh, este não dá para saltar por cima uma besta do caraças. Este eu podia ter saltado logo. Ui. Toma, agora me enganas! Fica aí com o bonequinho a brincar. Oi. Barco que anda sozinho, serremos espetáculo, espetáculo à frente, espreitar. E... Mas apanhamos a bruxa, pá. Será ainda falta muito? Quanto tempo é que será este show? Outro, Outro episódio fizemos para aí, meia hora, meia hora, 40 minutos. Olha aquelas coisinhas boas, meia hora, 40 minutos. Oh, oh, oh, oh. Cheira-me que vou morrer. Já não me lembro como é, como é que se ativar aquilo. Já foste. Caraca. Ui, mas vi que havia coisas. Era onde? Olá? Comprado? Ai, calento. lento! Ok, mas é isto, já percebemos Tais! Sério, para baixar aquela merda Vai, vai, vai, vai, graças! O que é que estás a fazer? Pera, pera. Preciso perceber o que é que se passa. É o quê? Estás a, a não deixar aquilo vir para baixo? É isso? Não, estás a fazer puta cor. espera aí. tem duas. Oi, oh, oi, yeah. aí, espera aí. O que é que se passa? Sim não morri no que? Pouca merda Vou botar aqui ao cantinho É meio seguro Estou muito tá longe já é? Vem, as Vem as com merdas Vem com merdas Estou com os homens para carasas Fui a ser para a rasca Percebi, ali é tá, conveniente, ali nem mesmo naquela merda da, da flor, é que tem picos, não é? Olha que conveniente, esperto, esperto. O que é que fazer aqui? Tem mais coisas aqui, nivelas não. Caraca, agora aquilo foi para baixo. Oh, que a merda, queres ver? Pois. Pois, pois, pois. Já aprendi a zerar a nadar. Vou soltar para ali. Ok, vamos puxar isto para cima, né? Uh, vamos pôr aqui as sombras. sombras, não fazes nada? Eu então não fazes, olha ali Depois aquela merda a descer E comigo é quase a morrer aqui Olha eu a morrer, olha que estúpido não, Mas como é que eu depois paro aquilo? Vamos maneira, não é? Digo eu? Ok, é, se eu consigo Ah, preciso que ele esteja ali Para fazer esta merda andar Ai, Jesus ah. Ok Vou ver onde é que aquela merda vai Onde que, né? que eu vou para cima, né? Para ver o que é que vai para cima Oh que ganda tanga. Que ganda tanga. Olha ainda por cima. Como é que eu vou fazer esta merda? Ah? É? é vou fazer isto? Tem que ser o timing perfeito. Será que ponho o gajo cá em cima e vou logo lá para baixo? Vou logo aqui para baixo? Por isto? Não, aquilo começa logo a descer. Pois, não pode ser assim. Isto para onde? Isto para onde? Para ali linda coisa andante, não é? Pode ser assim, tem que ser... Tem que ser o quê? Tem que ser nada, não faço ideia. eu ver se eu colocar o gajo... Só cá em cima. Não faz nada porque eu coloquei mal. <risos> ok. Estou com colocar o gajo aqui em cima Na altura em que eu estiver a vir para cima, aquilo já vem lá a caminho, não é? Oh, que porcaria por pouco Ah, se eu colocar mesmo até... Ter... Já percebi, já percebi Ele não passa pois não Pois, pois, é mesmo isso Já sei, já sei Capecinha pensadora Okay. Quando isto estiver a ir um bocadinho para baixo a gente chama aquela merda okay. Vai vai vai vai vai, vai. Consegues, consegue. está lá acima Tem que ser ainda mais tem que, ser... tem que estar o quê? Ainda a subir? É isso? Ok, isto só tem que estar ligeiramente acima Dali da plataforma Quer dizer, ligeiramente não, se calhar mesmo cá em cima Senão depois não, não passamos lá do outro lado Ok, vamos pensar Sim, isso é que demora muito tempo. Deixa eu colocar aqui, assim. Então vai para baixo. E esse já não dá para vir para cima. pois Já não dá. Já não dá. Ah, morre lá, pá. <tos> ok. Não, não, não, não, não, muito garração, a merda. Ah, caraças, deixa-me ver se aquilo para ali. Ah, não para, que ganda tanga. Oi, que estúpido rei E agora, e agora, sabes lá para cima como o, o camelo Pois é, aquilo para sempre no limite, então tem que ser muito bem esgalhado esta merda Ok Começamos a ver aquilo Estamos aqui a ver A plataforma Ai, Bora, bora Vai, vai, vai, vai, vai homem, vai, HUMBA O oh, que? Oh, oh, oh, oh, cabrão Vai, vai, vai, vai, pois. Pois, pois, pois, pois, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Vai, mexe-me essas pernas! Faz delas uma gigante! Que temos espi... Ah, já parou! Nice! Ora, temos aqui um... Mudar o, o espaço... Caraças, como é que eu vejo isto? o que pariu! <risos> então agora é o quê? é? Estamos lá de cima? É ser não é? Só morreram. Não, é? não sei porque. Eu com os gatos. Eu tenho 30 mil vidas. Ok, aqui. Aqui. Mas é só deixar aqui, né? é? Ok, agora é assim ah oh. oh boa Não sei se tem que ser por não Boa Ok estamos aí bem Estamos a avançar bem agora Agora que não morremos Oh, estava-se mesmo a ver Estava-se mesmo a ver Ali penduradas Boa, boa, boa. mais rápido, mais rápido, que vai parar ali, né Certo? Boa. Muito bem. Muito bem. Temos que estar quase a chegar à bruxa. A oh, bruxa! Ai ai a merda! Olha, olha, olha, olha, olha. Pois, pois. Quem esta mano não se deita, deitava-se ali no barco e já não havia problemas, pá. Era aí deitadinho que estava tudo, tudo ok. Estava tudo no maior! Quase me apanhas! Quase! Quase! Estou demasiado rápido! Estava mais rápido, coisa em bolt! Isso é! Isso Ora. Ok. Ah, não pode ser! Tem que ser mesmo no limite! Ok, já percebi. Andit, já fizemos as né? Não. Ah, já conseguimos. Mara, tem que ficar cá atrás, senão depois vou correr para a frente e bato na parte de frente do arquinho. Ok, e já está. Sim, ok, sim, vai dar para uma, boa, boa, boa, estou a este deste salto, e esta merda toda, ok, Uf, já andamos tantos que até eu estou cansado, pá, Não há nada aqui. Estão mais caminhos a percorrer. Opa! Ui! Não, não, não. Peraí, peraí, aí, pera aí. Quero fazer o o salto perfeito. Senão. Já que vai dar merda. Ui! Boa! Ai. Agora temos de subir. Ah, já fomos, caraças, pá Merda! Mesmo na última. Ok, vamos lá agora. Tem muito cuidado com o salto. Então, é mais à frente. Okay. Ainda ficou guardado atrás. Ah, não, não é Será que já passei aquela parte? Eu estava ali no final do meu que mais à frente? Ou não? Ah não, fui não. ei, querias <risos> Não me toques na cabeça. Minha cabeça preciosa. Deixa eu ver como é que isto salta. É a mesma medida. Tudo bem. Pois é, oh, perfeito. Este salto foi perfeito. Vamos ver se, se isto faz alguma coisa. Não faz nada. Não faz nada. Cara, temos de fazer outro salto perfeito. Pomba, pomba que scorem, aráceas. Ei na temos que andar isto da outra vez. Não, não, não, não, não, não, não, não, Sempre para correr e é mesmo, aqui mesmo, é mesmo, pela... é mesmo para lá escassa. Aqui podemos ir à vontade, né? Oi, oi, oi, ai meu cabelinho, meu cabelinho foi, foi por pouco, é mesmo por pouco. Ok, agora. Oi, não era preciso nada deste, mas tudo bem. Coisa? não é que é só saltar aaaah ah, rápido rápido ui boa boa boa boa o que se passa? o que se passa? tem que ir assim com isto? haha toma. toma ui Outra manivela, outra manivela! Oh, oh não deu! Não deu! Hum. Fizemos merda, não é? Ah! Então o quê? Temos que calhar de deixar os sombras. Sombrinhas lá atrás, não é? Já temos de deixar os sombrinhas lá atrás. O gajo fica com a manivela e é capaz de parar aquilo. Quase certeza que é isso. Ai, não me digas que fiz aquilo outra vez, tudo! Acabou que eu assim com uma caraças Ah, oh, merda! Porra! Ok Deve aqui também alguma é maneira meu, meu Também não é Ok, isto é só. é timing, o timing ó oh. timing aqui é perfeito. O timing é conta já foi. Já foi. <risos> uish, começa a correr! Ok, pois ela aqui já indicava que a gente tinha que com esta mardada ligada, né? Aqui, para, boa Posso ir assim Ok Aqui, deixo as sombras Oi, oi, não vou chegar, não vou chegar, como não vou chegar, como é que não vou chegar Então como, é como é que eu faço isto? Como é que é, como é, que é possível? Este gajo não corre mais, por não? Ou se ia saltar, será é que a saltar o gajo é mais rápido? Ah, se calhar é. Se calhar é. Este está já aqui. Estamos já aqui neste. Eu tenho que ir aos pulos, o gajo. Quando salta é mais rápido, deve ser isso. Deixa-me ver. Oi, mas aqui não posso saltar muito, senão... Uma na cabeça. É, mas é um bocadinho mais rápido, sim senhor. Vai, vai, vai, vai, vai, Boa. Parece ser ali um bocadinho mais rápido. Talvez tenha-me chorado. Uns milésimos de segundo, talvez. Nem sei se tanto, caras. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Oh man! Hehehe he, he, he. Oh você foi mesmo ali a came mane aqui Está ali, está... Pássaro que aquela merda Olha <risos> e ai, he he he he, Riso, filho de uma égua Ok Ok, está ali Um por cima e um por baixo É isso? Um por cima e um por baixo Olha, tem ali Uma sombra estou vem é para aqui vai para ali ah vai com o outro oh, como é que como é que a gente passa ali não tem coisa que coisa aqui ó não <risos> Ah, devia ter ido sempre, ok. Devia ter ido sempre a correr. Tinha ido sempre a correr, tínhamos, tínhamos passado, acho eu. Tinha certeza, mas acho que sim. <risos> Oi! Ahá! Toma! Seu que, pá? Seu que Ui! Uma vez uma vez, uma mulher em branco foi para a caverna. O criatura estava lá. O criatura nascida na escuridão. A criatura fria e sentada como uma pedra. A senhora em branco gritou seus desejos. E o criatura obedeceu. A reja poderosa. Muito bem. Tu vê que da cave. Ave que Que é poderosa. Order oh, is an into every cave and there is a light in the jars. Aba ainda vai. Capaz de ver não sendo zuixar, não. Uma tocha tu vais ver onde é que tens a luz. Onde É que tens a luz. Vamos por aqui, continue só para ver onde é que estamos. Ok, começamos logo ali com corta pescoços. ok pessoal, vamos ficar por aqui, já passamos mais um nível, né? eu não sei se isto é níveis ou são é, é níveis, é níveis, vamos, vamos pensar que isto são níveis, estamos agora na, na cave, uh, na gruta, não é bem uma cave, cave é em português, <risos> cave é tradução à letra, uh, estamos agora na gruta, vamos encontrar, será que é o gajo que fez esta marosca toda, colocar toda a gente em coma? Hum, não sei, vamos esperar para ver, tentar ultrapassar aqui, morrer mais umas vezes, sobreviver outras e tal, e é o que Hoje não vamos fazer mais e, quanto a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau!